Olá, pessoal. Meu nome é Manuela e hoje vou falar um pouquinho mais sobre a minha história. Olá, sou Manuela Jones, instrutora de mindfulness. Nasci em Salvador, na Bahia. Venho de uma família grande e unida, e talvez por isso a família seja um grande valor para mim. Me formei em Administração de Empresas com pós-graduação em Marketing e aos 24 anos resolvi me mudar para São Paulo em busca de realização profissional. O que aconteceu ao longo dos meus 14 anos, enquanto trabalhei em empresas do mercado de petróleo, etanol e açúcar. Aos 32 anos, me tornei mãe pela primeira vez e aos 36 anos, meu segundo filho nasceu, no auge do meu crescimento profissional. Sem rede de apoio e focada no trabalho, vivia na correria, tentando conciliar família e trabalho. Foi com a maternidade que meu lado feminino aflorou. Aos poucos fui me reconectando com a minha amorosidade, ternura, sensibilidade que sempre fizeram parte de mim, mas que ficaram um pouco de lado com as correrias do dia a dia. Fui percebendo que eu poderia ser uma voz de conforto e tranquilidade, mudança de mindset para outras pessoas. Afinal, existem várias Manuelas no mundo. Em 2009, após planejamento e reflexão, resolvi que deixaria o mundo corporativo, que tanto me fez feliz. Em busca de uma nova profissão com que eu pudesse ajudar as pessoas com inteligência emocional e bem-estar. Resolvi participar do programa de oito semanas de Mindfulness e, para mim, foi transformador. A partir daquele momento, decidi que seria uma instrutora de Mindfulness e levaria o conceito de viver no momento presente para outras pessoas. Comecei a formação no Brasil, pelo Centro Mente Aberta, ligado à Unifesp, mas no meio da minha formação, me mudei para Singapura. E, logo em seguida, veio a pandemia. Aí veio uma grande pergunta. Como fica a minha mudança de carreira, a minha transição? Não podia mais voltar para o Brasil no meio da pandemia. Então, resolvi fazer minha formação em Singapura. E, no meio do processo, a formação do Brasil foi aprovada online e terminei com duas formações. Atualmente, trabalho promovendo workshops, palestras, o curso de oito semanas de mindfulness, para o corporativo e para o público em geral. E o que aprendi com essa jornada? Que nós não temos controle do que acontece com a gente. Mas nós podemos escolher como agir diante das situações que se apresentam a nós. Fico muito feliz de ter encontrado você aqui. Espero poder ajudá-lo a ter uma vida mais calma e serena diante de um mundo tão acelerado. Lembre-se, a vida acontece agora.